Olá! Eu sou a Vi, do blog Santa Irania, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esmaltes para usar numa entrevista de estágio. Cada curso tem meio que seu código de conduta, e assim funciona as empresas também. Tem algumas que são mais clássicas, algumas que são mais alternativas. E é conhecer esse lado da empresa que vai te ajudar a escolher como se portar, que roupa usar, e principalmente se usar esmalte ou não, e qual esmalte usar. Eu vou te dar 5 dicas de esmalte para usar em cada tipo de empresa. É sempre bom manter em mente que tu tá indo lá pra conseguir um estágio ou um emprego, então não dá pra exagerar e não dá pra fazer a louca. Não importa o teu curso, é um contrato, é uma coisa séria e tu tem que lembrar da imagem que tu quer passar pra empresa. Então, gente, sério, bom senso na hora de escolher a roupa, bom senso na hora de se comportar e principalmente na hora de escolher o esmalte. Não ir com o esmalte todo quebrado, não ir com a unha mal feita. Vai direitinho, limpinho, bonitinho, porque isso conta muito ponto. Vamos começar pelas empresas clássicas. Empresas clássicas normalmente são escritórios mais, bem mais antigos, ou algumas empresas estatais ou municipais, essas coisas. E isso conta muito ponto, sério, gente. Então não vamos dar a louca, vamos escolher certos esmaltes. Eu primeiro esmalte que eu te digo assim, ó é infalível, é o esmalte renda, esse aqui que eu peguei para mostrar para vocês é o da Top Beauty, ele é o natural rendada, e é realmente só para ficar com a unha com cara bonita, não é para ficar coloridona nem nada, mas é muito legal, e é só uma cobertura extra, tu vai estar com a unha, tipo, recém feita, mas na verdade é um esmaltezinho para dar truque na unha e não ficar a unha amarela. A segunda dica é o esmalte nude. Eu escolhi aqui o Chic Pele, da Colorama, que é o meu esmalte nude da vida. Porque ele tem um brilhinho de leve, bem discreto, e ainda assim ele é um nude, então ele não chama atenção, ele é super clássico, independente do tipo de roupa que tu for usar pra ir na entrevista, ele vai combinar super bem. Então é uma grande dica pra quem tem medo de errar, e quem não conhece muito bem o lugar onde tá indo, tentar esse aqui que... Coringa, sério Agora para as mais ousadas Ou para as apaixonadas por esmalte como eu Tem o Inocence Que é um lilazinho quase branco Muito fofo Que é bem feminino também E não é uma cor muito cheguei, muito tchã. Então assim, empresas clássicas Esse aqui é muito legal E é muito Meu é muito antigo e tem Em todo, todas as farmácias tem esse esmalte Então vale muito a pena Agora, pra quem não dispensa o rosa, eu achei um glitterzinho, que na verdade é o efeito 3D, da DNA Italy, é o titânio. Ele é um glitter bem levinho, se passar na unha ele vai mal, mal, ficar um rosinha, e quando sair no sol ele vai dar aquele efeito bonito de brilho, sabe? Então, esse aqui é muito legal pra quem não quer botar um esmalte só pra entrevista, e ainda assim não quer usar um esmalte tão apagado na sua semana. Então, esse aqui é ótimo. A minha última dica pra quem quer ir pra esse lado de empresas clássicas é o 300 Cotton Candy da Revlon. Ele é um pouquinho mais carinho que os outros que eu mostrei pra vocês, mas ainda assim ele é uma ótima pedida porque ele não é tão clássico assim a ponto de ser um nude ou um esmalte bem claro. Ele é um rosinha super discreto com um brilhinho de leve dourado no fundo que faz super bem com qualquer coisa e cobre muito bem a unha, então tu vai conseguir pintar rapidinho antes de sair de casa. E eu acho esse esmalte lindo, é um dos que eu mais uso para entrevista de estágio, confesso, eu uso muito esse. E basicamente eu tenho ele para isso, <risos> porque eu acho que ele combina super bem com aquela ocasião. As empresas mais alternativas, normalmente, são as empresas de marketing, de comunicação, as agências. E esse tipo de empresa te permite ser um pouco mais diferente esteticamente. Tu pode ter piercing, tu pode ter tatuagem na maioria delas, não é em todas, tem algumas que não curtem, mas também te permite que tu use cores de esmalte mais ousadas, principalmente se tu é da área da criação. Então eu separei aqui cinco dicas pra vocês dessa também, e assim, mantendo em mente que é uma situação oficial, que precisa de um certo respeito, então nada de exagero, tá? Não vai com a unha metade de cada cor, valeu. O primeiro esmalte que eu vou mostrar pra vocês, vou começar de leve, é um verde musgo, que é o São Francisco, da Realce. Ele é uma cor escura na unha, ele não vai chamar muita atenção, porque ele é fechado. Então é muito bom pra esse tipo de agência, que te permite um pouco, usar um pouco mais, mas não entanto é tanto. E é uma cor muito bonita, e eu acho que como a gente trabalha com criação, e trabalha com coisas diferentes o tempo inteiro, a gente tem licença poética para usar esse tipo de cor outro esmalte que eu já usei inclusive numa entrevista é o Re... Rapid Red da Sally Hansen Sally Hansen ele é um vermelho muito legal por quê? porque tu pode pintar no caminho e aí tu vai chegar lá e ele vai estar tá seco porque ele seca muito rápido muito rápido mesmo e ele tem um pincel flat que não suja os cantinhos Por que, que eu acho esse o máximo? porque tu pode deixar na bolsa Ligaram da, da entrevista, tu senta no ônibus, pinta ele ali rapidinho e, e chega lá com a unha bonita pronta. Principalmente se tu tá com esmalte quebrado, todo ralado. Ele tem o pincel bem flat, bem fininho e bem arredondadinho certinho pra encaixar na unha e passar. Ou usando um pouco menos, eu tenho aqui o Quem Sou Eu, da Sandy, para Impala. E é um, um salmãozinho mais puxado pra rosa. Que seca super rápido, tem uma cobertura super boa. E é uma cor muito, muito segura. Porque não é nem muito cheguei, nem muito apagado. É no meio termo. E pra quem vai pra uma agência mais descolada, mais legal, vale a pena. E se tu curte rosinhas, esse aqui é muito bonito. Vale muito a pena. A minha última dica pra quem vai pra uma empresa mais alternativa, uma agência ou algo assim. É o Ipanema da Aviva Jekiti. Esse aqui é um roxinho É um pouco mais ousado, um pouco mais cheguei Mas ainda assim é uma cor comportada, digamos assim, uma cor mais tradicional Não é um pretão, cheio de brilho E também não é um nude apagado Ele é um nem lá nem cá Mas ainda assim ele prova que tu tá lá pra fazer diferente Que tu tá lá marcando presença, entendeu? Então, conhece um pouco sobre a empresa onde tu quer trabalhar Pesquisa, entra no site, dá uma lida Prova pra eles que tu quer estar tá lá, que tu quer fazer parte daquela família. Afinal, o trabalho nada mais é do que uma segunda família, porque tu acaba passando mais tempo lá do que em casa. Então, tem que escolher muito bem. Não faz o estágio só pra encher currículo, porque não é legal. Faz o estágio que vai te acrescentar alguma coisa, que tu vai aprender mais, e que vai te fazer crescer como pessoa. E é isso, as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou voltar a responder pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!